Meu nome é Elaine, sou diplomata, estou em 2016, tenho 36 anos, sou do Rio de Janeiro, fui bolsista do programa de ação afirmativa e sou cotista. E hoje eu venho aqui convidar você, mulher, a ingressar no Corpo Diplomático Brasileiro. Não há um perfil específico, eu, por exemplo, sou farmacêutica, trabalhei durante boa parte da minha preparação a maior parte durante é, 40 horas semanais. Me levou sete anos para chegar até aqui, mas eu estou muito satisfeita e realizada. Então, eu convido você a tornar o corpo diplomático brasileiro mais diverso, mais feminino, mais com a cara do Brasil.